Você sabe o que é classe 2, classe 3, classe 1? Um? O paciente de classe 2, isso é muito ligado aos meus colegas ortodontistas. O paciente classe 2 é aquele paciente que, de uma forma clara para você entender, que é meio dentucinho, que a maxila está bem projetada para frente. E aonde a gente pode entrar na harmonização facial? Você sabia que esse paciente, ele tem a mandíbula bem projetada para trás? Muitas vezes ele tem uma deficiência de mento, que é o queixo. E aí a harmonização facial entra, porque nós podemos melhorar o terço inferior da face. A harmonização facial e ortodontia andam juntos. Se você, meu colega ortodontista, ainda não entrou nesse universo, entre em contato, pois eu posso te ajudar.